O cliente me falou essa semana, Julio, salvei meu funcionário. Eu Como assim salvei meu funcionário? O que, que um rastreador veicular tem a ver com salvar um funcionário? Ah, enfim, ele começou a me explicar. A partir do momento que eu instalei o rastreador no meu veículo, eu informei meu funcionário que aquele veículo estava sendo monitorado. E a partir daquela data, aquele profissional que eu estava a fingir de demiti-lo, ele começou a produzir mais. Ele começou a chegar pontualmente nos meus clientes, começou a retornar para a empresa no horário certo. E a minha relação com esse profissional começou a ficar transparente. Então hoje, se ele tem um compromisso pessoal no meio do caminho, no meio da, daquela rota, ele me informa, olha, vou parar em tal lugar, tem um compromisso pessoal, mas não vou atrapalhar o compromisso com o cliente. Então eu salvei meu funcionário. Bom, essa foi a história de um cliente. Agora eu vou compartilhar a história de outro cliente que mandou o funcionário embora. Então, a partir do momento que ele instalou o rastreador veicular nos veículos, ele começou a detectar uma série de problemas na utilização desse veículo. E o problema principal é usar o veículo da empresa para compromissos pessoais, inventar desculpas de trânsito congestionado frequentemente, chegar atrasado no cliente, baixa produtividade, então na hora que ele instalou o rastreador veicular, ele viu que todas aquelas desculpas não se passavam de desculpas e teve que tomar uma decisão acabou demitindo um profissional que na cabeça dele era até um profissional mediano dentro da empresa. O que, que muda de uma história para outra? Um cliente instalou o rastreador e informou o motorista. O outro instalou de uma forma sigilosa e o motorista não sabia que aquele veículo estava sendo monitorado. Vários clientes vêm me perguntando ao longo desse tempo, o que, que é melhor, eu informo ou faço de uma forma sigilosa? A resposta é muito simples, depende. Se você quer manter o seu funcionário na sua empresa, seja transparente com ele, para ele poder ser transparente com você. Agora, se você já tem um profissional que você quer demiti-lo, instale de uma forma sigilosa. Você vai ter todas as ferramentas na mão para mandar ele embora depois. Essa foi a dica de hoje e até a próxima. Muito obrigado.